Aí, ela, ela me deu a dica, contando para mim que ela é evangélica por causa de um folheto que um americano deixou. O é, é é, é, é, um folheto dizia assim, evangelho de São Lucas e São Marcos, daqueles tá é evangelinhos. Ela aprendeu a ler ali, e dali que ela se converteu. Porque muitas vezes a gente pensa que a conversão, ela vai precisar de uma igreja. É um encontro uau, com Deus. Uau. A igreja não converte ninguém. A igreja... Quem converte é o evangelho. É. E, e... aí o... a igreja recebe depois, e... E... É... discipula, né pastor? É. Isso, é. Isso é importante, porque a palavra que sai da boca do senhor, ela não volta vazia. Isso é muito rico. Muito rico. É. Quando e eu... Deus fala, se cumpre. Né? Cumpre. A experiência do pastor Juvenal deve ter muita experiência nesse sentido, de pessoas que se converteram lendo a palavra de Deus lá e depois procurou. A pessoa quando vem procurar o Evangelho, ela já está fisgada com a, com a semente, né? Eu só, não, eu só não acredito em salvação, no Espiritismo. Porque lá tem. Invoca demônios. É. E também na, no catolicismo, que são idólatras, é. são idólatras, né irmão de Benal? É. O restante... É. O, o, eva, o, o evangelho, ele tem um poder, né, como o apóstolo Paulo disse, que é, é o dinamos. Né? E é um testemunho do pastor, a pessoa pode tomar um rumo diferente de vida, é. né. Um caminho diferente Pastor Jair, eu está falando isso aqui a, a vida nossa é uma caminhada, não é? É uma caminhada Caminhada com várias estações Várias paradas, né? É, por exemplo, a minha parada Se deu em Ribeirão Preto Eu fiquei lá jovem Fui para o exército Voltei, me casei, é uma outra etapa. Aí fui começando a ser transferido para destacamento, que era militar, aí fui para Santa Rita de Quatro. Lá em Santa Rita eu fiz uma permuta depois para a Orlândia. Uma permuta não, uma transferência para Orlândia. E, em Orlândia eu consegui um, um camarada para trocar comigo, que ele, ele trabalhava na Lapa, em São Paulo. E ele... É, ele aceitou a minha proposta, de me dar dois, mil, dois mil cruzeiros. Ele aceitou. Aí eu fiz a, a pergunta. Aí ele ficou. Ele ficou. Bem, olha o copo aqui. O, o pastor, essa caminhada nossa tem uma coisa que marca muito, e o pastor Juvenal pode falar isso, é, é chamado... Não, não quero não, porque é. vai só, só tá o É, é chamado dos encontros na nossa caminhada. É. No um encontro você forma família. Arranja amigos. Arranja amigos, trabalho. É, desse jeito. É. E, e a Bíblia é o livro dos encontros, né? É. Congregar é encontrar. Não é, pastor? E por isso que o, o, o desafio lá de Hebreus, o escritor de Hebreus, diz que a gente não deve negligenciar a congregação. É, deixar a congregação deixar. como é costume de alguns. Hein? É. Então, quanto mais você está junto com outras quanto pessoas, mais... você tem mais oportunidade, né, pastor? É. De... Conhecer a graça de Deus e você percebe que vai se aproximando aquele dia é do encontro com Deus. E, e esse caminho? A Bíblia é o um livro que fala demais da conta sobre o caminho, principalmente o Salmo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia o Senhor, o caminho do Senhor é perfeito. O caminho é a jornada, né? É a jornada. Eu, eu sempre uso essas expressões né, Que Jesus falou assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Mas Jesus falou assim, segue-me E quando a gente está num lugar Que a gente não conhece Alguém ensina o caminho Mas se ele não quiser ensinar o caminho Ele fala assim, ó, vem, me acompanha Aí ele me leva no lugar né? Então é, é, esse caminho é traçado Com a, com a diretriz de Deus né, A providência de Deus e uma coisa que é, que é bonita, pastor, a providência de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso é uma verdade, né? O caminho é Jesus, né? O caminho é Jesus. Ele falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai nascer por mim. Não né? quer dizer que então? Ele é o caminho. Quem segue, né? Ele é quem tá vai ao é Pai. É. Ninguém venha, o Pai tem que passar por Jesus para receber é, a salvação. A salvação. E nesse caminho chama-se, eu gosto muito dessas expressões do, lá do, dos reformadores, os decretos, as providências de Deus, é. Deus prepara. E a gente, não, a gente não está sozinho. Não. Deus nos acompanha, ilumina o nosso caminho. E além de iluminar, Ele nos dá força, né? é. vigor, graça, sustenta a nossa mão. Né? Hoje existe uma palavra chamada sustentabilidade. Sustentabilidade. É o cristão vive na sustentabilidade. Deus é que sustenta. É. Abastece. Né? A graça e, de Deus. Se não tem a sua idade, você não respondeu. Guntei a sua idade. A minha idade? 98, né? 98 já? Né? É. Já completou? Já vou agora, em maio, agora 99. Nossa... <risos> Vai chegar aos sete e Sabe, vamos conhecer o pastor Severino Lodovico? Conheci, tá foi para Ribeirão. Em sertãozinho. Ah, sim, ele está em, então, em eu, Sertãozinho. Ele está tá, tá jubilado já também. Aí... Lá tinha a grande área que o pastor Santana comprou lá, 32 mil metros quadrados. É. Ia fazer muro primeiro, tudo em volta, para depois construir o templo. Né? Aí eu estava em Jardinópolis, o pastor Antônio Carlos e outros obreiros lá, muito tudo com obreiros trabalhando lá. Né? Falei, irmão, eu quero trabalhar dois dias lá. Falei, eu quero trabalhar dois dias lá da média, fazer muro Ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, não. Aí. Cheguei lá, no primeiro dia, ele ficou olhando para mim... <risos> o Santana? o pastor eu... Ah, o Ludovico. É. Aí, quando foi no, no segundo dia, ele... Pastor Juvenal, desculpa eu perguntar, a sua idade? Eu falei, a minha idade é 80. Oito... Ela assustou, 80? 80? <risos> <risos> falei, é, foi em 2001 né, que nós lá. Aí, 80? o senhor trabalhando igual esses moços aí, igual esses jovens o senhor vai passar dos 100 falei, falei, essa profecia agora foi boa né? o senhor vai passar dos 100 o senhor, o, senhor, o senhor, 80 anos o senhor trabalhando igual esses falei, falei, por enquanto minha saúde está boa está tudo bom, graças a Deus né? é uma bênção muito grande é, o pastor Juvenal né? É. Sim, Sim. desfrutar dessa idade com a saúde, né e a lucidez, né? A cabeça privilegiada. A televisão morreu uma semana, com 65 é. anos de, de infarto. É. O artista, artista e diretor. É. Ator e diretor. Jorge. Jorge, isso. É. A gente fica pensando, ontem faleceu em Franca, é, Sérgio Marques, que era do Comércio da Franca, e eu estou falando para registrar cinquenta e poucos anos. Então, quando a gente vê uma idade igual o Pastor Juvenal, isso é uma riqueza tão grande, ah, e a gente precisa de registrar. É um valor incalculável. Incalculável. Deus. Ele é uma história ambulante. É. é que é uma lenda viva. Lenda viva. Pastor Dr. é meu pai na fé. É? Primeiro batismo que ele foi fazer no campo, quando ele assumiu a presidência de Marília, naquele primeiro batismo, foi o dia que eu aceitei Jesus. Eu, eu, não, eu não frequentei escola, não frequentei escola, porque eu sofria da vista. Não frequentei escola, não. Né? Aí eu estava lá já com 27 anos. Eu não, eu não queria casar, eu não falei, eu vou casar, nada. Eu falei, falei, meu pai, a única coisa que eu sei fazer é capinar café. Eu falei, vou tratar da mulher que capina café. Eu falei, ela morre de fome. Com 27 anos, evangélico. Meu pai, meu, eu não sabia nem porque que era evangélico. Né? Ai, meu pai era capelão da igreja católica, rezador de texto. A minha mãe era benzedeira. Aí, que ano que foi isso? Quando, quando ele falou, tem um batismo numa cidade vizinha. Eu falei, eu que quero assistir esse batismo e foi lá. Ouvi oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh. o pastor, não sei se ele era pastor, presbítero, só aquele dia nunca mais vi, ele chamava Antônio Domingo. Ele Antônio, eu peguei porque ele deu o nome lá, Antônio Domingo, né? Eu guardei. Eu, lembro desse Antônio Domingo. eu guardei Antônio Domingo. Mas só vi ele aquele dia, nunca mais vi ele, nunca mais vi. Aí... Quando ele abriu a boca, irmão, parece que só falava comigo, a minha lágrima Aí eu Cheguei em casa, falei, mãe, você crente. Crente? Você não pode ser crente não. Eu falei, por quê? Você, você, você bebe, joga... Fuma. Falei, mãe, é por causa disso mesmo, essa miséria de hoje em diante, ela não vai viver mais com essa miséria. Copo de bicajata na mão, nem cigarro, nem... É, mas precisa ver seu pai. Eu falei, o que tem meu pai? Eu falei, eu, tô... eu sou trabalhador, não sou preguiçoso, né? Falei, minhas vistas não ajudam, mas eu não sou preguiçoso, não. Aí... Ele contou mesmo. Oh, o chuvená falou que vai ser crente. Meu pai, crente? Pega essa história de crente aqui, eu toco ele daqui que nem um cachorro. Nossa. Deus. É, é a ignorância, né? É. Aí meu irmão, tá vendo? Meu pai falou que se você vier com essa história de crente aqui, ele vai te tocar que nem um cachorro. Falei, mãe. Jesus sofreu muito mais do que isso. Meu pai pode me tocar que no um cachorro, pode me bater, pode fazer mais que eu sou. Vou ser crente vou. Eu quero ser crente mesmo. Não é, não é brincadeira, não. Eu quero ser crente e libertar. Isso foi em que ano? Foi em é, 1948. O ano que eu nasci. É, 1948. Aí... Quando foi Meu batismo, Outro, onde era o pastor Marcelino, o que ia fazer? Aí eu falei, ai, eu ri o cavalo logo cedo e... Tá aqui, tá lá. Chegou lá, batendo na o do rio. Hein, hein. Quando ele fez apelo, aceitei Jesus, fizeram a oração, a oração. Quando terminou a oração, olhei assim e falei, falei, Jesus curou minha vida. <risos> Letrinha pequenininha, estava né? enxergando e falei, irmão, Jesus, os irmãos estão o que, Renan? falei, Jesus curou minha vista. Eu tinha ido em curador, em bezedor, é, terço da Santa Luzia. Minha mãe frequentou o Espiritismo lá há oito meses. Né? Que nada! Hein? O melhor médico de vista, meu pai levou naquela época em Cataduco. O melhor médico de vista, examinou minha vista. Se então, vou, vou receitar um currículo aqui porque você... vai pegar três dias no quarto fechado para não pegar claridade. Ah, já teve Depois, né? Foi três dias. Três dias fechado Eu estava com dez anos de idade. Uhum. Terminou três dias. A vista estava do meu jeito. <risos> Falei, não, por ele não valeu nada. Eu tinha, Deus tinha um plano na minha vida, né? Eu, creio, eu acredito, porque... Quantas coisas que passou, o dia que eu aceitei Jesus, ele me curou. Sabe por quê? Porque ele falou, esse que vai ser o escolhido. Os irmãos dele, todos sabem ler escrever, mas ele não sabe ler nem escrever, é esse que... Uh. É, são Mateus 22:14, 14. Né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são é para dar fruto, né, Os escolhidos são é para dar fruto. Porque os chamados a ser crente, mas não foi escolhido, põe para dirigir, não sai daquilo, né? continua fazendo. Isso é para a salvação, né? É. Para o ministério, é, muitos são escolhidos é. e poucos são chamados. É, então, é isso aí. É. Não, eu nunca vou dizer. Quando Jesus curou, e vez eu nunca mais usei óculos, que coisa nem nenhuma. Não, não. E aprendeu a ler? Já me deram a Bíblia eu, com três meses. Eu conhecia as letras, assim, não sei mas com três meses eu já estava lendo salmos, livros, assim, e corretamente eu já estava lendo. Não, tudo, não. Foi no dia 3 de outubro, passei pelo batismo da Zab. Senta aqui. O, o dirigente lá da. Falou assim: ah, vamos ter um curto no cemitério. Eu falei: ah, eu que vou, eu que vou nesse curto de cemitério. Meu estômago está ruim demais. É. É. É. Aí, meus irmãos. O cemitério estava lotadinho de gente. Meus irmãos, os colegas, tinha muitos colegas. Agora, muito... vamos. É, e, e aí? Um. Vamos ouvir uma palavra aqui pelo novo convertido, irmão Juvenal. Irmão, eu já tinha preparado São João 38, não, São João 8, 32. Né? Conhecereis a verdade. Irmão, quando eu comecei a pegar, os, os colegas me perguntaram, tudo, tudo, tudo. mas meus irmãos não eram nenhum ainda crente. O oh, meu irmão José, era o mais velho dos, dos irmãos lá. Ô oh, Zé, Zé, onde é que o Juvenal aprendeu tudo aqui, a gente não sabia nem ler. Fiz é. é. <risos> gelado? Fiz gelado. Não, quem explicou o tempo, você explicou a quarta manhã. <risos> a irmã, como que é seu nome? É? Cátia. Cátia. É. Cuidando é. do pastor Jair aqui, isso é muito bom. É. É, assim, a é. a, a gente tem que cuidar igual o menino a a é. Essa é a minha cuidadora irmão. Cuidadora é. Esposa aí Cuidadora com zéu, com amor é. Lembra do bom você, Ronaldo? Você é. tá bom? Na dele eu não estou muito, muito lembrado não Agora desse aqui não tem como <risos> <dizer>. <risos> Pastor é. juvenal. É. Você tá bom? Eu tô bem, graças a Deus é. O Pio tava falando comigo para ver se eu mandava A localização do lugar aqui O Pio Perguntando para mim como fazer para chegar aqui, aí eu, eu até fiz um vídeo, porque não, aqui no, não tem como explicar pelo, pelo Google, porque o Google não acha o lugar aqui. Que é área rural, né? É, fala pro Pio. É. Que, mas não é o hora né? É. Ele já, já não sabe mais, mas não é ele. Ele vídeo é. mais. Fala que nós já estamos aqui. É. É. Manda um. um coisa. Aqui. É. Então, ele, ele veio, é. acho que uma ou duas vezes já. Ah, como como que é o seu nome? Jonatas. Jonatas. É. Hoje nós estamos aqui com o pastor Juvenal registrando histórias bonitas. Você tá filmando? Tô filmando. Ué! Coisa boa, né? Mas desse jeito, jeito que eu tô aqui, tô Ué, tudo suado... Que ter, tudo... É. Equipe, o que, que é isso Eu aí? vim da academia agora. Visitando... Como é que é isso a da camisa... É, é uma, uma empresa que eu trabalhei lá em São Paulo. Aí era dia de motorista e então eles estavam fazendo isso aí. Entendeu? E eu é motorista ou não? Eu fui motorista lá na um época. Manobrista, tipo foi é motorista. Muito bom. O pastor Entendeu? Juvenal está com 98 anos, contando histórias. <risos> é. Aí, ó. 98 anos, é pouquinho, né? É, pouquinha coisa, né? <risos> é os dias. O senhor lembra da Segunda Guerra Mundial? Hein? Lembra da Segunda Guerra Mundial? Da, seg da Segunda Guerra Mundial, o senhor lembra? Ah, é, de 1932. Ah, então, o senhor lembra bem, fez? Primeira ah, guerra, né? Ah, não, aqui não foi aquela. Aquele foi. 45. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial foi em 1945. Aquela Revolução de 1932, é, foi São Paulo contra Minas Gerais. É. Foi aquela Revolução. Até tem um tio meu que ele era uma, pegaram ele para pegar material com a caminhoneta para baixo, para pegar material lá. Aí ele achou uma vaga lá, pegou a caminhoneta no lugar e veio bater lá em casa. Eu falei, eu? Vou morrer lá, troco de nada, não estou ganhando nada. <risos> ah, a ponte é. que digrapava, que atravessa para Minas, é a ponte de aço. Sim. Cheia de furo de bala. A chapa grossa e a bala furava. Mas parece que a segunda, a segunda Guerra Mundial foi uma, uma, uma briga entre o entre a França e um ah, país é, a lá. mundial. Foi aí um... os outros países é. compraram a, a guerra da. Ah, dos países. É. Né? É. Aí se tornou um negócio, generalizou tudo de uma forma que virou tudo, tudo lá. Entendeu? É isso aí. Parece que foi, foi Israel que foi vitorioso naquela guerra? Né? Não, aquela foi os aliados, né? Os aliados é. eram compostos por Estados Unidos, Inglaterra, ah, os aliados, a França. Aliados. Depois que formou, é. em 48, é, Israel. Já estou falando um pouco de história, mas a história mais rica aqui, né? A história do pastor, do pastor Juvenal. Aí, pastor, o senhor aprendeu a ler? Não. Daquele sermão que o senhor fez lá no Cemitério, ele estava lendo que tem muita gente que admirava, falando, mas como é que ele aprendeu? Fala? Falava, todo dia de manhã oração, e a primeira coisa que eu pegava era a Bíblia, não era a primeira coisa de manhã é a oração, e, e aí eu fui e então suletrando. E fui, com um pouco mais eu estava lendo corretamente. Com três meses eu estava lendo, que, e muita gente admirava. Falava, puxa vida, você, você. falei, não, eu não frequentei a escola, não sou Lá, de, nada, né? de nada, não frequentei nada. Não é Deus que está me dando graça, sabe essa é. <risos> o, o, é. o pastor Juvenal é descendente de espanhol, né pastor? É. Minha mãe veio de Europa com 12 anos. Ela falava... Espanhola. É. Ela falava castelhano mesmo, espanhol. Minha mãe... Mas ela aprendeu a falar português, né? Quando casou... Ela casou. Uh, com 18 anos e tudo, ela já falava português, claro. Era um desafio muito grande, né? Essa chegada de imigrantes. Agora a terra. minha avó, a minha avó, faleceu com 90 e pouco, mas ela não falava uma palavra é em Português. Quem quisesse entender, entendia. <risos> não, minha avó não falou. Falou, falou não, amigo, eu, eu não. Se quer entender, que entenda. Eu não, não hablo na, na língua do português, mas eu, eu hablo. hablo na minha língua. É. Eu hablo na minha língua. O, na o, minha... O, é. o... Quando eles chegavam e tinham dificuldade também com o idioma e que eles aprendiam assim, ouvindo, né? Ouvindo outras pessoas. Não tinha uma escola que chegava e ia falar assim, agora você vai aprender o português, né? Por isso tinha muita dificuldade. Mesmo... É, todos os imigrantes quando chegavam, né? porque é, aprendi com quem estava falando no dia a dia e escreve, e ler ainda é mais difícil ainda porque precisava de uma escola escola rural que o senhor morou na roça, né? Uhum. aí nada é, é. o Getúlio Vargas que abriu lá morava escola, onde na escola, época? escola Rural, lá, Aonde, Marília? Porque eu? É. Eu era de Quintana. Quintana. É. Marília, quer dizer. Padre Nóbrega, Oriente, Pompeia, Paulo é Lópolis. É quinta cidade, Quintana. Está vendo? É por isso que chama Quintana. Né? É, é Oi? <risos> quinta. é, é, é, é, é, a quinta cidade era.. A, uma cidadinha pequena não tinha indústria, não tinha nada. O, o pastor, e lá? lá tinha que capinar café para viver. Até o dirigente da igreja lá, ele capinava café. É, coitado, uma pobreza que... Né? Mário Carneiro tinha uns quatro, cinco filhos. Capinar café vai, vai dar para viver? Não dá, não. Né? Aí, eu não sei como é que foi que é deu um lugar chamado Paredão, tinha lá um indústria de Paredão. E lá precisava de... Ele, ó, precisava. Lá, lá ele aprovou de vida, viu, Mário Paredão. E ganhado de vida, a, a, a, O Brasil estava sendo construído, né? É. A pessoa vinha... Lebas de terra imensa tinha que ocupar isso aí, né? Igual hoje nós temos ainda os grandes desafios, né, na Amazônia, é. né, de conservar e, e produzir, né, mais recurso. Pastor Juvenal, aqui na casa do pastor Jair, Jair de Martins de, de Souza, Martins de Souza, que é um, hoje eu hospedei é. No aeroporto 3 tem o ah. Zé Martins. Zé Martins? Viu? É, é seis meses mais velho que eu. Lá em Ana Maria, Tinha o Antônio Martins. É. Parede seu? Não? Não. O Zé Martins Dom é mais velho que eu, seis meses. Tá lá firmão. Quê? Tá firmão lá, é Seis meses mais velho que eu. Zé Martins? Zé Martins. Lá em Ana Maria? Lá na, na, na, no aeroporto 3. Ah, sim. Lá no aeroporto 3. É... ele está com 99 anos Oito. 98 anos é. agora maio, dia 23 de maio eu vou completar 99, 99. é isso aí dia, ninguém sabe o dia nem a hora 99, 99 centavos é 100 é <risos> é isso aí Eba, vamos fazer uma festa muito grande com o pastor ah, o pastor Isaac vai fazer? É. é, tá, esse aqui. Esse é meu, meu sobrinho moram lá em Mato Grosso. O primeiro Mato. pastor que completa 100 anos aqui em França. Tiveram tive no meu aniversário aqui, Liseu, outro. Tive. Eu falei, tio, quando o senhor completar 100 anos, nós né, vamos fazer uma festa aqui. Eu falei, é... É, eu preciso saber se eu vou completar 100 anos <risos> Ele <completar> <risos> é, falou Se quando é, o senhor Vai é, que senhor... é, chegar se, se Deus quiser